Estamos com um vídeo de Super só Aqui eu estou lutando contra um carinha, né? Que aqui eu já vou ganhar dele. Meu Deus, carinha. Vamos com mais um... um vídeo do Super Spirit. Vocês veem que aqui eu estou em arcade Vocês acessam. Super de arcade ponto ponto R. Em arcade Games. Vocês estão vendo aqui que esse carinha aqui é muito difícil de derrotar. Porque ele... Eu quando, eu não sabia, quando eu não sabia, porque eu nunca ganhava ele, né? Não Aí bem. agora eu tô aqui com ele, lutando com ele, né? Aí vamos ver quem que ganha. Quem fica vitorioso. bem, mais aqui eu já vou ganhar dele. Agora bora com outro o progresso que é agora. Hoje vou mostrar vocês um carinha que é muito difícil de ganhar você vocês veem que eu estou aqui né atirando tentando até esses carinhas. agora bora ficar vendo meus vídeos bem mais carinhas eu ainda pois vou colocar um vídeo do não, eu não. ainda estou procurando o um vídeo de Intrusion Demon, Para vocês poderem ver que aqui só vocês, só vocês poderem ver aqui eu estou lutando contra o chefe da máfia e a sua gangue. Eu alguns dias aqui eu vou aqui colocar o Intrusion Demon, Para vocês poderem ver como vocês fazem. Bem, aqui você já vê que os caras já morreram. Sem a minha ajuda, né? É aqui por isso que eu já estou ganhando esse cara. mal sem alça, velho. E ele já era. Agora bora Deixar boa sorte. E eles... Estamos com mais um alto. E super exigente. Vai mais não, meu Deus. E bora agora aqui. ver só os vídeos. Né, alheias. Epa! <risos> não, vê que não tem. Que eu vou te colocar agora. E aqui já era quase o um caminho e a filaçada, me ajuda, e bora aqui continuar. Bem, carinhas eu morri, né? Mas pode ficar mais outra vez. Passa é. com o meu. Passa quando foi. Oi. Ok? Foi que maluca. Tá louco. Ih, carinhas, gostou agora que eu perdi. Então vou tentar de novo. Acho que os caras estão mais atentos do que contra <risos> Ah! Ai, ah, ah, ah. que ainda? Para aí, né? é. E ainda? o experimento apreses ao no do vou saber né? E abre